ao bom e maravilhoso Deus, amém? Espero que esteja todos em paz, na paz que excede todo e qualquer entendimento, graças a Deus estamos ao vivo, mais uma noite na nossa madrugada no reino em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Vamos começar nosso momento de oração e de leitura da palavra irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 1 Coríntios capítulo 13 Nós vamos ler um texto Que é formidável Um texto que para mim é uma É uma das pinturas do apóstolo Paulo né? Que ele escreveu Mas inspirado pelo Espírito Santo A gente sabe que A Bíblia Sagrada foi escrita por dezenas de homens, mas a inspiração veio do próprio Deus, o autor é o Deus da glória, amém? E esse texto para mim, de 1 Coríntios capítulo 13, para mim é uma, uma pintura inagualável, é uma, uma inspiração do Espírito Santo poderosa, amém? Antes de nós orarmos, eu peço a você, eu tenho que pedir isso, que você faça essa obra evangelista, que você clica no like, é, compartilha o link da live, que aí é você preste bastante atenção nisso. Isso é realmente a obra de um evangelista. Eu sempre explico isso aqui. Quando você clica no like, você está dando uma ordem para o YouTube compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Então, assim, você está fazendo a obra do evangelista você está ajudando a propagar a Palavra de Deus, é, as demais pessoas, e quando você compartilha também, você ajuda a trazer mais pessoas, para estar aqui com a gente, nesse momento ímpar, nesse momento né particular, nosso com Deus, esse momento peculiar, onde nós estamos aqui, lendo a Palavra do Senhor, que alimento para nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso corpo, orando, né, tendo essa comunhão com Deus, então, é uma obra de um evangelista quando você compartilha, deixa o like e também quando você deixa um comentário, conta um testemunho, faça um pedido de oração, é, deixa um, uma sugestão, uma crítica, qualquer coisa que você escreva aí que interaja com a gente ajuda muito. Você não tem ideia como que ajuda. Amém? Então faça. Se você puder fazer as três, essas três obras um evangelistas, quer é clicar no like, compartilhar e comentar. Se você puder fazer as três. Que Deus te abençoe Se você não puder fazer nenhuma Que Deus te abençoe da mesma forma Mas eu peço que você faça pelo menos uma dessas coisas Que vai ajudar bastante Amém? Então abra sua Bíblia aí no 1 Coríntios capítulo 13 Se você não tem Uma Bíblia, como eu sempre digo O texto que nós vamos ler Ele sempre está Na descrição do vídeo O dia que eu esquecer de falar isso né? Já Você já fica Avisado que o texto que nós lemos sempre está na descrição do vídeo Para que a gente possa acompanhar o texto junto Amém? Amém, graças a Deus Aleluia Glórias ao bom Deus Vamos orar Senhor Deus amado, Deus querido, grandioso e eterno Pai Rendemos graças a Ti, Senhor Deus, por mais um dia, por mais um dia que a Tua misericórdia, Senhor, se estendeu a nós e nos colocou de pé pela Tua graça, pelo Teu infinito amor, exatamente pela Tua misericórdia que nos pôs de pé todos os dias, Pai. Muito obrigado por mais um dia na Tua presença, por mais um dia de vida, Senhor. Pai Santo, Pai querido. Onde quer que estejam neste momento unidos em oração conosco, Senhor, peça a Ti que o Senhor nos envolva num só espírito, numa só fé, numa só paz, num só intuito, Senhor Deus, que é, é ter uma comunhão contigo através da oração, através da leitura da palavra, através da comunhão entre os irmãos. porque nós nos unimos aqui, Senhor Deus, neste momento, seja um, seja dois, seja três, seja um milhão, esteja, Senhor Deus, em comunhão. Essa comunhão contigo sempre é abençoada, Pai. Porque a Tua Palavra diz que nós nos reunimos em ação de graça, em culto, em oração e ensinamento da Palavra. Pai querido, Pai Santo, envolva nossos corações, Senhor. Traga paz, alegria, saúde, resiliência, sabedoria para continuarmos, ó oh Deus, neste mundo maluco, neste mundo perturbado, neste mundo que jaz no maligno mas que nós possamos ter força e sabedoria, paz, saúde, para continuarmos, o oh, Pai, marchando e seguindo em frente, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Faça a Tua vontade, Senhor, que eu te peço. Amém, amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Pega a sua Bíblia, em nome de Jesus. Se você não tem uma Bíblia, o texto está na descrição e abra no livro de primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios no capítulo 13 em nome de Jesus a palavra do nosso Deus diz assim ainda que eu falasse a língua dos anjos ali, aliás ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor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 Inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sobre. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aleluia. O amor jamais acaba.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 agora pois nossa essa, essa, esse capítulo do versículo 12 é lindo vou até ler mais uma vez porque agora vemos como por espelho enigma mas então veremos face a face agora conheço em parte mas então conhecerei plenamente como também sou plenamente conhecido agora pois permanecem permanece a fé a esperança o amor estes três, mas o maior destes é o amor. Mais para frente eu vou falar o porquê que eu acho tão lindo esse versículo 12. Mas vamos por partes. Esse texto, se a gente for aqui analisar ele de detalhe por detalhe, palavra por lá, palavra vírgula por vírgula, que ele é tão rico aqui em ensinamento, em, em demonstração realmente do que é o verdadeiro amor que a gente até se emociona com tanta... em saber como que o amor vindo da parte de Deus, ele... ele não chega nem próximo. Falar que chega próximo é até ridículo em dizer isso, mas a verdade é que a gente percebe, lendo esse texto, que não só esse texto, mas percebendo o que Deus fez por nós, que a gente não entende nada, a gente não sabe, a gente não conhece, a gente nem imagina, a gente não chega nem perto do que de ter entendimento do que era amor. A gente vê muitas litera, literaturas hoje escritas no mundo, é Shakespeare, é, acho que é Shakespeare mesmo, é, e muitos outros escritores que dizem que contam romances, que falam de amor. Glória a Deus, ele na minha internet.. É um benção, mas é o que temos. Vamos continuar. Como eu estava dizendo, os homens deste mundo é, querem expressar em palavras, em gestos, e dizer que nós conhecemos, ou querem explicar ou é, ensinar a outras pessoas acerca do amor, mas a verdade é que eu falo isso sem medo de errar. Eu posso estar errado? A gente sempre pode ter errado, mas eu, dentro do meu entendimento, eu, falo, eu digo que falo sem errar, porque realmente o homem não conhece amor. Nós, como seres humanos, não sabemos o que é amor. É por isso que uma coisa interessante que a gente vê na Bíblia, que é dificilmente a gente vê alguém dizer, a gente vê muitas pessoas pregando que nós devemos amar, que temos que amar, que devemos que amar, temos que ter o amor de Deus, que o amor de Deus está em nós e tudo mais... Mas uma coisa que, pelo menos, eu nunca vi ninguém dizer é que a Bíblia não nos conselha, não nos dá conselho, que, é, não nos aconselha a amar. Na verdade, a Bíblia ela nos dá uma, uma ordem autoritária, ame. Ela nos dá uma ordem imperativa, ame não precisa de condições, não precisa de, de circunstâncias, simplesmente ame. Jesus disse que nós temos amar até os nossos inimigos, por aí você vai perceber como que nós não entendemos a respeito de amor. Tem pessoas que se dizem é, seguidores de Cristo, que seguem as escrituras e aquela coisa toda, mas dizem que tem pessoas que não suporta, que não gostam, que não... Que, que não gostam nem de ver, que não gosta nem de cumprimentar, que nem de passar perto. E a Bíblia vai dizer que aquele que odeia o seu irmão, odeia o seu semelhante, é homicida. E nós temos que tomar cuidado que depois ele vai dizer no texto próximo que os homicidas não herdarão é o reino dos céus. Então é muito sério. Por isso que Jesus disse que nós temos que amar os nossos inimigos, porque ele disse se nós amarmos somente aquele que nos ama, que, que vantagem nós fizemos? Que coisa excelente essa que nós fizemos se nós amarmos somente o que nós, aqueles que nos amam. Jesus diz que até os, os pagãos fazem isso, as pessoas más fazem isso. Jesus no livro de, de Mateus, ele vai dizer assim, é, por acaso um filho pedindo ao pai um pão, esse pai vai lhe dar uma pedra, ou se esse filho pedir um peixe, ele vai lhe dar uma serpente. Então, se vocês mesmos, mesmo, sendo maus, procuram dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Então, Jesus ele estava falando a respeito da solicitude da vida. A gente não ficar preocupado com as coisas que Deus nos ama de uma forma tão grandiosa que Ele sempre vai suprir as nossas necessidades. Mas, comparando isso com o amor, que Ele está dizendo que, mesmo as pessoas sendo más, procuram, dar coisas boas as suas semelhantes, às suas pessoas próximas, àquelas que eles se dizem que amam. Então Jesus disse, se você ama aquele que te ama, que excelência você fez, que, que excelência tem nisso? Nenhuma. Mas eu vos digo, amai-vos aqueles que vos perseguem, aqueles que, que vos apedrejam, amai-vos aqueles que se dizem ser seus inimigos. Aleluia. E por essas e outras a gente vai entendendo que o ser humano não conhece amor. Então, por isso que a Bíblia é taxativa, por isso que a Bíblia é imperativa é, em dizer, né, é, usa uma forma imperativa de dizer quase que uma obrigação. Ame, você tem que amar. Não é um conselho você amar, não é que você vai sentir um sentimento e esse sentimento vai vir e de acordo com esse sentimento você produz amor e ama aquela coisa pessoa, ou aquele objeto, ou aquele animal, seja o que for. Quando eu falo ó, amar é o sentido amplo de, de, de querer o bem né, daquele semelhante. Então a Bíblia não, não nos dá conselho para amar, ela diz, ame. E quando a gente lê o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, que Paulo escreve, quando você eu vou até abrir aqui, talvez a o... internet que dá uma falhadinha, mas vocês esperam um pouco, eu, eu preciso, o, o final do, versículo, do capítulo 12, eu lembrei disso aqui agora, o final do capítulo 12, eu vou ler aqui os três versículos. Não, você lê só os dois últimos versículos do capítulo 12, que diz assim, antes do capítulo 13. Preste bem atenção. Porque Paulo estava resolvendo um problema em Coríntios, da, da confusão que estava tendo em Coríntios, que eles brigavam muito entre si, acusavam uns aos outros, estava tendo problemas até de, de, de, de prostituição, de, de, de, de, de traição, de, como é que eu vou dizer, de adultério e tudo mais. Estava acontecendo coisas barbaridades no meio do povo que estava convertido em Coríntios, então Paulo resolvendo esses problemas que estavam acontecendo em Coríntios, ele estava brigando até por causa de dons, dizendo que uns tinham os dons melhores do que os outros, então dentro dessa briga toda, Paulo aqui no capítulo 12, ele fala a respeito dos dons que, que uns são chamados para profetas, outros para apóstolos, outros tem dono de curas, outros tem dono de falar outras línguas e quando a Bíblia fala de outra língua, fala de língua de outras nações, então ele estava falando que nenhum um dom é superior ao outro, mas cada um tem o seu dom segundo o seu chamado. E no final do capítulo 12, ele termina assim, olha, todos têm o dom de cura? Então ele estava dizendo que nem todos, é, porque um estava dizendo assim, eu tenho um dom de cura e meu dom de cura é melhor do que o seu dom de falar em línguas. Ah, meu dom de profetizar é melhor do que o seu dom de orar e Paulo estava dizendo que não tem dom maior do que o outro, ele estava dizendo assim, não sabeis vós que vocês beberam do mesmo Espírito? Que o mesmo Espírito opera em tudo e em todos, então não há dom melhor do que o outro, mas sim aquela ferramenta que Deus dá para cada pessoas específicas, aquele dom como ferramenta para usar no reino, para benefício do corpo. E Paulo termina o versículo 12 dizendo assim, todos têm dom de cura, falam todos em línguas, Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Não. Então, no versículo 31, que é o final do capítulo 12, ele diz assim: Mas procurai com zelo os maiores dons, ademais, eu vos mostrarei um caminho, sobretudo, excelente. Aleluia. Eu vos mostrarei agora um, um, um caminho excelente. Aí ele entra no capítulo 13, ao qual nós lemos aqui agora. E realmente, ele não, tava, ele não estava mentindo quando disse, disse agora, eu vou te mostrar algo mais excelente. E ele começa. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ou seja, aqui ele começou a falar assim, ainda que eu tivesse todos esses dons, porque ele não estava tendo amor naquele meio daquele povo. A briga que ele estava tendo um com os outros ofendendo uns aos outros, além de ser um mau testemunho terrível para os demais irmãos e para, e para a população que, pre, que precisava ouvir o evangelho da salvação, vendo esse povo que se diz salvo, que se diz de Deus com toda essa briga, com toda essa confusão. Então Paulo estava tava agora tentando expressar para eles que eles teriam, teriam que ter amor uns aos outros e ele começa, olha, Ainda que eu falasse todas as línguas, a língua dos homens, dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um símbolo, como um, um, um sino que tine. Ou seja, é, é, não faz sentido, não tem. Seria uma coisa vã se eu tivesse todo esse dom de falar em língua, a língua dos homens, em língua dos anjos, não, tem pessoas que acham que, quando o Paulo diz, fala desse jeito, que ele estava afirmando que falava a língua dos anjos, não, ele estava dizendo, ainda que eu falasse e não tivesse amor, não faria sentido, Paulo estava querendo explicar que sem amor, nada neste mundo faz sentido, e ainda continua, ainda que eu tivesse o dom de profecias, e todo o conhecimento, dos mistérios, de toda a ciência, ainda que eu tivesse a fé, olha só o que ele está dizendo, ainda que eu tivesse uma fé tão poderosa, que eu pudesse transportar os montes de um lugar para o outro e não tivesse amor, nada seria. Ele estava aqui citando aquela passagem que Jesus disse que aquele que tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, Seria o suficiente de dizer para esses montes se, tra se transportem daqui, se lancem no meio do mar, e assim os montes fariam. Quer dizer, Jesus estava dizendo que a fé, a fé genuína é tão poderosa que ela não precisa ser é, grande, ela precisa, ela precisa existir. Portanto, ele diz: ainda que seja uma, uma, uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Se você pegar um grão de mostarda e colocar na palma da mão, é uma coisa minúscula. É um grãozinho de areia, é muito pequeno, pequeno, então por isso que Jesus usa como exemplo o gão de mostarda. E aqui Paulo estava usando esse, esse, esse exemplo de Jesus dizendo, ainda que eu tivesse uma fé tão poderosa, conhecesse todas as ciências do mundo e essa fé que transportasse os montes daqui para lá e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus dons para sustentos os pobres, aleluia, todos os meus bens, desculpa, ainda que eu distribuísse, pegasse todos os meus bens, tudo que eu tenho e dasse aos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, ainda que eu desse a minha vida por uma causa ou por alguém e isso não fosse feito por amor, Nada disso aproveitaria. Alguém pode dizer assim, ah, mas alguém pode dar a vida por uma coisa sem ter amor? É possível. Nós vemos esses terroristas, essas pessoas que arriscam a vida por coisa inútil. Então Paulo está dizendo, ainda que eu me entregasse a minha vida, ainda que eu desse tudo que eu tenho para os pobres e não tivesse amor, nada aproveitaria e agora o capítulo 4, ele começa a falar coisas aqui que a gente percebe que nós como seres humanos não entendemos, não sabemos o que é amar ele diz assim no capítulo 4 o amor é sofredor, olha o amor é sofredor, o amor sofre aquele que ama sofre o amor é benigno ou seja, o amor não é maligno, o amor é benigno tem pessoas que dizem assim, ah, fulano matou por, por amor a fulano fez isso, mas fez por amor, não Ninguém faz um, algo maligno, um, algo malicioso, algo fraudulento, sei lá o que, algo para poder ferir uma pessoa por amor, ah, matou por amor, Ah, fez aquilo porque é amado. Não, é, é algo, é uma doença, é algo maligno, ninguém faz coisas más por amor. Paulo está dizendo que o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não tem inveja. A pessoa que ama, ele vê aquele irmão prosperando, ele se alegra com o irmão. Ele não tem inveja. O amor não é invejoso, o amor não se vangloria. Ah, eu amo. Eu sou a pessoa que ama todo mundo, ele não se vangloria. O amor não se exoberbece. Ou seja, o amor não tem soberba. Não se porta inconvenientemente. O amor não é inconveniente. Olha só os detalhes que Paulo está dizendo do que é o amor. E eu, eu digo aqui, tem, tem pessoas que infelizmente não acreditam que o apóstolo Paulo foi realmente um legítimo homem de Deus, que escreveu tudo que o apóstolo Paulo escreveu. É, pode ser proveitoso. Tem pessoas que acham que Paulo errou em algumas coisas. Eu não vejo Paulo errar em nada, pelo menos o que está escrito dentro desse, do cano sagrado do cano que foi separado e com certeza tem outras coisas extra bíblicas que Paulo escreveu que não está nesse cano, mas pelo menos os que está separado aqui, eu não vejo Paulo errando em nada, eu vejo Paulo incompreendido muitas vezes naquilo que ele fala, portanto o próprio Pedro vai dizer que as, as cartas de Paulo não eram fáceis de entender, Paulo por ter muito ser um homem poligrota, falava muitas, poligrota não, até mais que poligrota, ele falava muitas línguas, um homem que estudava aos pés de Camaliel, que era um, um doutor da lei naquela época, excelente, um homem muito sábio, e portanto, por isso que ele diz lá em cima, ainda que eu tivesse é, conhecido todos os mistérios de toda a ciência do mundo, não tiver amor, nada seria, porque realmente ele sim ele era conhecido em muitas coisas. Então Paulo, Nesse texto aqui, eu percebo que se ele não tivesse o, o Espírito Santo para o influenciar, não o influenciar, mas o inspirar a escrever tudo isso aqui, eu duvido que Paulo escreveria sem a influência do Espírito Santo, porque o que está escrito aqui nesse capítulo 13, eu acho que deveria ser lido por, pelos cristãos, pelo menos uma vez por semana, para nós tentarmos absorver esse verdadeiro amor que Paulo está expressando aqui, inspirado pelo Espírito Santo, e ele continua dizendo que o amor não age em conveniência, o amor não busca os seus próprios interesses, ou seja, quem ama busca o interesse do próximo, Jesus diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, aleluia, aí depois ele, como que eu vou dizer assim, ele faz um upgrade dessa palavra, vamos dizer assim, ele aperta um pouco mais essa palavra, ele ainda diz assim ame o vosso próximo como eu vos amei Nossa, aí ele apertou mais aí você vai buscar quando você vai buscar esse amor você não busca os seus próprios interesses, mas você não vai necessariamente buscar só o interesse do próximo, ainda que você faça uma coisa excelente se você fizer isso mas quando você busca o interesse de um todo, do conjunto, não só o seu próprio, isso é amar. Então por isso que o Paulo está dizendo, não busque os seus próprios interesses, não se irrita. Não suspeita mal. Tem pessoas que dizem que amam, mas não, não confia. Aonde que está esse amor? Não se.. Regozija na injustiça. Quem ama não se alegra com a injustiça. Por isso, que Jesus diz no Sermão da Montanha que, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E aqui, Paulo está falando no capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo 6. Ele está dizendo: não se regozija com a injustiça. Não se alegra com a injustiça. Tem pessoas que veem notícias na televisão de injustiças que estão acontecendo. E muitas das vezes acha graça certo tipo de situação quem ama tem esse verdadeiro amor vindo da parte de Deus não acha graça nisso não acha não tem alegria nisso aleluia Aí Paulo completa mas se regozija com a verdade tem uma coisa que eu gosto sempre de dizer é o seguinte que a palavra de Deus ela fala de cinco verdades Deus é a verdade Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a palavra é a verdade, e Paulo vai escrever, se eu não me engano, para Timóteo, dizendo que a igreja é o pilar, é o sustentáculo, é o baluarte, é o que tem que sustentar a verdade, não que a verdade esteja apoiada sobre a igreja, mas quando fala ali de sustentar a verdade, ou seja, você tem que, é, como que eu vou dizer, se esforçar para que a verdade seja exposta, você sustenta a verdade, se alguém dizer algo ao contrário da verdade, não, tá errado, esta é a verdade, você sustenta a verdade, você é o pilar da verdade, Paulo diz isso, então quem ama se regozija na verdade, Aí no versículo 7 ele continua, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. quando ele fala tudo sofre, nós lembramos de Jesus, que ele sofreu pelas nossas transgressões. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi moído, ele foi, sofreu tudo que sofreu por, nosso, por, por nos amar. Então, ele sofreu tudo que foi possível ou extra possível por amor a nós. Então, Paulo diz, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aleluia. Quem ama tem esperança, quem ama tem fé. Quem ama tudo suporta, ou seja, quem ama suporta. Paulo vai dizer que nós temos que suportar uns aos outros. Isso é amor. Porque a partir do momento que nós entendemos que as pessoas não são iguais, aí nós conseguimos amar. Porque nós queremos as pessoas ser do jeito que a gente quer que elas sejam e nunca vai ser. Nem Deus quer assim. Porque quando ele fez o ser humano, ele fez cada um com seu DNA diferente. Cada um com a sua digital diferente, ninguém tem uma digital igual. Perceba que bilhões, talvez trilhões de pessoas já passou por esse mundo desde o Éden até hoje e nenhum deles foi uma cópia perfeita um do outro. Os gêmeos são diferentes. Por mais idênticos que sejam Fisicamente mesmo, nem fisicamente conseguem ser 100% idênticos. O homem hoje quer fazer clones, quer fazer inteligências artificiais que parecem com o homem, mas nada vai se parecer com o homem que Deus criou. Aleluia. Nada. Principalmente no amor. E ele vai dizer no versículo 8, o amor jamais acaba. Aleluia. O amor jamais acaba. Um relacionamento pode acabar, mas o amor não. É difícil entender isso. Talvez talvez duas pessoas podem não querer ficar no mesmo ambiente, mas isso não quer dizer que elas devem se odiar, porque o amor jamais acaba. Mas havendo profecias serão aniquiladas havendo línguas cessarão, havendo ciências desaparecerá. nós temos que entender esse versículo 8 porque Paulo não liga não está dizendo que essas coisas aqui acabam com o amor, ele está dizendo que o amor jamais acaba mas havendo profecias elas podem ser cessadas algumas profecias, claro, vindo do homem mas as profecias bíblicas que vêm da parte de Deus, que o próprio Jesus disse que era, pode passar céus e terra, mas as palavras do Senhor não passarão. E havendo línguas, pode-se cessar. Havendo ciência, pode desaparecer essa ciência, mas o amor jamais acaba. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. A dizendo que nós não temos conhecimento de todas essas coisas que nós dizemos e falamos e vivemos, não temos porque em parte conhecemos em parte profetizamos mas quando vier o que é perfeito então em parte será naquele lado aleluia o que, que ele está querendo dizer aqui aquilo que em parte nós conhecemos quando vier o que é perfeito então o que é em parte Será aniquilado, ou seja, o que é está em parte, o que está incompleto será, será aniquilado. Então nós teremos a plenitude desse conhecimento. E o que virá quando é o que é perfeito? Quando vier a perfeição sobre nós, quando o nosso Senhor que é perfeito vier nos levar. Porque Paulo vai dizer que isto que é, Quando ele fala isto, ele está falando da nossa carne, então ele dizendo que isto que é corruptível. Tem que se revertir de incorruptibilidade, isso que é mortal tem que se revertir de imortalidade, ou seja, nós teremos um corpo glorificado, porque a Bíblia diz que nós teremos um corpo igual ao de Jesus Cristo, glorificado, perfeito. Talvez até melhor do que aquele que foi criado lá no Éden, porque desde o Éden até hoje nós fomos perdendo as características de Deus. Tem pessoas que dizem até hoje nós temos a imagem e semelhança de Deus. Eu não acredito dessa forma. Adão talvez teria, sim, a imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado veio deteriorando, deteriorando o homem ao, ao longo do tempo. Nós fomos perdendo a comunhão com Deus. Nós fomos perdendo nossos anos de vida. Porque os homens naquela época viviam até quase milênios. E hoje, não para chegar a 100 anos, é uma dificuldade. A comunhão com Deus nós fomos perdendo e estamos perdendo a, a cada tempo que passa. Aleluia. E a semelhança com Deus também, eu acredito que o meio do caminho foi perdido. Eu, eu duvido que hoje o mundo do jeito que está, o homem é a imagem e semelhança de Deus. Se fosse, nós não precisaríamos de ser glorificados para termos um corpo perfeito em igual de Cristo. Aí sim, seremos novamente a imagem e semelhança de Deus. E ele diz no versículo 8, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ou seja, quando eu não tinha entendimento de nada, quando eu agia por inocência ou até mesmo por em ignorância ou não ter conhecimento eu agi de uma forma mas agora que cheguei a estatura de, do conhecimento dessas coisas eu tenho que agir de forma adequada de forma à altura porque agora vemos por espelho em enigmas mas então veremos face a face agora conheço em parte mas então conhecerei plenamente como sou plenamente conhecido, por que que eu falei que esse texto, o capítulo 12 aqui é, é maravilhoso, porque olha o que Paulo diz, porque agora vemos por, por espelhos, por enigmas, nós não temos a compreensão assim, 100% de quem é Deus, nós temos uma fagulha, que é a palavra de Deus, de quem é o, o Todo-Poderoso, nós temos ali uma fagulha, aqui, né? Aqui nós temos um breve resquício, né? um, um, um leve, um pequeno entendimento de quem é Deus. Então, por enigmas, por espelhos, por... em parte nós conhecemos, mas ele está dizendo que quando vier, quando... mas então o veremos face a face a verdade esse amor verdadeiro, o próprio Deus, o que realmente é verdadeiro, porque nós vivemos num mundo de mentira, agora eu conheço em parte, mas então conhecerei plenamente. Aí ele diz assim, como também sou plenamente conhecido. Então Paulo está dizendo que nós iremos conhecer o amor de Deus, o próprio Deus, a verdade em si, como ela é, como o próprio Deus nos porque Deus nos conhece plenamente, mas nós temos muito pouco entendimento de quem é Deus. Mas Paulo diz que nós o conheceremos plenamente, como plenamente somos conhecidos. Aí ele termina dizendo: Agora, pois permanecem a fé, a esperança, o amor. As três. O que, é que Paulo está querendo dizer? Permaneça nessas três. Na fé, na esperança e no amor. Mas sabendo que maior do que essas três é o amor. Paulo está dizendo que o amor é maior do que a fé. É maior do que a esperança. Aleluia. Permaneça nos três, na fé, no amor e na esperança. Mas sabendo que dentro desses três, o maior é o amor. Porque é possível você dizer que tem fé e não ter amor. É possível você ter esperança, mas não ter amor. É por isso que Paulo diz que dentro dessas três, nós temos que permanecer nessas três, na fé, na esperança e no amor. Mas sabendo que a maior dessas é o amor porque foi por amor que nós fomos salvos foi por amor que Jesus veio pagar o preço da nossa redenção foi por amor que Deus fez o homem foi por amor que Deus teve misericórdia porque ele queria destruir o homem que é mau desde a sua meninice mas por amor ele achou graça e Noé decidiu Fazer uma aliança com Noé e dizer, Noé, não destruirei mais o mundo em águas. Essa é a aliança que nós temos. Não destruirei mais o mundo dessa forma. Porque eu sei que o homem, ele é mau. Ele é mau é constantemente. Está é escrito dessa forma, o homem é mau constantemente. Então não destruirei mais o, o, a terra com águas dessa forma parei essa aliança, então por amor Deus teve misericórdia, porque a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas Deus não matou a dom e Eva quando eles pecaram, teve misericórdia, é por isso que eu digo que a graça que provém do amor de Deus, que é o dom imerecido, ela não existe só depois da cruz, ela sempre existiu, João vai escrever que a lei veio por Moisés, foi dada a Moisés. Mas a verdade, a graça, foi entregue por Jesus. Isso quer dizer que Jesus que trouxe a graça? Não, quer dizer que Jesus nos revelou essa graça. Que a lei não conseguia nos mostrar. Porque o salário do pecado é a morte. A alma que pecar certamente morrerá, não tinha escapatória. Paulo vai dizer isso no capítulo 8 de Romanos, no capítulo 7, em, vários, em outros capítulos, no em, em capítulo 6 também, é. por volta ali do capítulo 7, capítulo 8, Paulo fala muito a respeito disso, que a, que a graça revelada nos mostra aquilo que a, que a lei não poderia fazer, não, poderia, não, não tinha sobre nós, que era o amor de Deus não mostrava esse amor de Deus, apesar de que a Bíblia diz também no Antigo Testamento que Deus corrige aquele que ama, castiga quem ama, mas Paulo diz que através da lei nós não conseguimos ver essa graça, esse amor e que hoje através do Espírito, nós andando no Espírito, nós percebemos que a graça é o dom merecido, é o amor de Deus que nos traz a salvação. E esse amor ele foi demonstrado desde o Éden, Porque se a alma que pecasse teria que morrer, então Deus teve misericórdia de Adão e Eva. Teve misericórdia de Caim quando matou Abel. Teve misericórdia de Esaú quando perseguiu Jacó. Teve misericórdia de Saúl quando perseguiu Davi. Teve misericórdia de Ninive quando mandou Jonas pregar lá que era um povo mau, sanguinário então Deus usa sempre de amor e de misericórdia para os seus escolhidos para os seus então que nós possamos ler mais esse texto de 1 Coríntios capítulo 3, para nós termos pelo menos um, um leve entendimento do que é o amor mas eu duvido enquanto nós estivermos neste mundo nós poderemos ter um entendimento ou podemos exercer esse amor na plenitude da sua essência, de, do, de, do que realmente era esse amor. É por isso que Paulo está dizendo aqui que em parte eu conheço, em parte eu entendo mais por enigma, né? mim, como se fosse um enigma, como se fosse mais haverá um dia que nós estaremos diante desse amor face a face, aleluia, amém, graças a Deus, aleluia, graças a Deus, eu não queria me estender muito, mas já estamos aí com quase 50 minutos, aleluia, vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos pedir ao Senhor que nos Dê força para nós nos esforçarmos a tentar a chegar pelo menos próximo da excelência desse amor que o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever para nós. Entender que o amor é sofredor, é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não, não, não se vangloria, o amor não se enoverbece, o amor não não se porta inconvenientemente, o amor não busca os seus domínios próprios, nem seus próprios interesses, o amor não se irrita, o amor não suspeita mal, o amor não se regozija. o amor não age com injustiça, mas se regozija na verdade, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Amém? Graças a Deus. Senhor Deus amado, Deus querido, Senhor Deus de misericórdia, Nós não podemos terminar essa live sem agradecer a Ti, Senhor Deus, pelo teu infinito amor para conosco. Por essa graça, por essa misericórdia que o Senhor derrama sobre nós, que nós como seres humanos não conseguimos entender como que pode, porque nós somos vingativos, nós, somos ainda, nós vivemos ainda sem, sem... Mesmo muitas das vezes nós não queremos, mas ainda temos esse sentimento de olho por olho e dente por dente. Não conseguimos amar o nosso próximo como Cristo não nos amou. É difícil para nós quando estamos nesse corpo corruptível, mortal. Mas o teu Espírito Santo nos ensina, Pai. O Espírito Santo nos dá força. Paulo diz que ele não era perfeito, mas ele se esforçava para pelo menos chegar próximo de tal coisa. E somente através do Espírito Santo nós conseguimos isso. Nunca conseguiremos a perfeição neste mundo, porque ainda estamos garrados neste mundo que já não liga. Mas quando temos aquilo que é perfeito, que é o teu Espírito Santo em nós, ele consegue nos guiar, ó oh Pai, a fazer a tua vontade, a fazer, a cumprir os teus mandamentos, a viver, a viver de acordo com os teus princípios. E amando o nosso próximo como a é nós mesmos. Então que o teu Espírito Santo possa nos ajudar, ó oh Deus, nessas falhas. Eu creio que foi para isso que Ele está aqui. É para isso que Ele está aqui, porque há de nós se não fosse o Espírito Santo, nos convencendo do pecado, do juízo, da justiça. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo, Senhor, Deus, segurando no volante, nos direcionando, de vez em quando puxando o freio de mão para nos parar em certos momentos a de nós, se não fosse o teu Espírito, Pai, que exerce a tua graça sobre nós, Pai Santo, Pai querido, onde quer que esteja neste momento, orando conosco, Senhor, que teu Espírito Santo envolva esse coração, coloque amor, paz, alegria, saúde, justiça no teu, no teu Espírito Santo, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esta noite, Pai, muito obrigado pela tua palavra, abençoe teu povo, nos dê graça e paz, sabedoria e resiliência para continuarmos marchando e nos esforçando para ser a coluna da verdade neste mundo que jaz do maligno, nos esforçando para continuarmos sendo embaixadores do reino dos céus na terra, muito obrigado Senhor, em nome de Jesus, amém amém Senhor, graças a Deus você crê assim, diga e escreva aí, amém, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Bom, no mais, espero você amanhã às 23h56, não deixa de deixar um like para nos ajudar, um comentário, não deixa de comentar, não deixa de compartilhar o link da live, para poder nos ajudar a trazer mais pessoas para estar aqui com a gente. Não é um momento fácil para todo mundo, eu sei um horário muito é, flexível né, para todo mundo principalmente no meio de semana Jesus disse que eu quero misericórdia e não sacrifício, mas é, a gente faz as coisas é por amor não que eu estou fazendo uma chantagem sentimental nem espiritual, mas a gente sempre faz as coisas guiadas pelo, pelo que nosso coração nos leva a fazer de acordo com o que o Espírito Santo nos convence. Nós não somos obrigados a nada, né? Deus diz isso na sua palavra, que Ele ama aquele que faz as coisas com alegria, com voluntariedade. Essa, essa é a verdade. Mas o que eu peço é que vocês deixem um like, um comentário, compartilhem o link da live, me ajudem a trazer mais pessoas para estar aqui com a gente, lendo a palavra, orando, porque nós estamos vivendo tempos em que esse livro está sendo banalizado, apesar de, de termos tanta facilidade, nós temos a Bíblia online no computador, nós temos a Bíblia no, no smartphone, nós temos a Bíblia, você pode é, contratar um é, é nesse, é, SMS que te manda textos bíblicos é, todos os dias ou um aplicativo até que te manda ali um texto bíblico para você lê todo dia, mas as pessoas... Simplesmente deixa ela postar lá, mas nunca use. Essa é a verdade. Nós temos que ter fome e ser de justiça. Essa justiça de acordo com a palavra de Deus. E fome e ser da palavra que nos, nos alimenta. Amém? Então, é, o meu intuito sempre com esse canal foi isso. É, a gente ter... é Vou dizer, incentivar as pessoas a ler as escrituras. É por isso que, não sei se você já viu no canal, eu tenho aí... Os shorts, né, que são os, aqueles, aqueles vídeos curtos. Eu gravei 340 shorts. Foi mais de um ano fazendo shorts. De textos bíblicos todo dia, todo dia, todo dia. Eu devo ter falhado ali algum, alguns dias de não ter mandado devido ao trabalho, devido a, a outras coisas, mas... É mas pelo menos umas 5, 6 vezes por semana eu mandava ter subido todo dia todo dia todo dia teria ali eu acho que mais de 430 shorts com a palavra ali, a palavra ali e aí dizendo que era um incentivo para que nós lêssemos ah, pelo menos um texto bíblico todo dia porque Jesus disse que não só de pão vive o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus o Salmo 119 diz que lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos é a palavra de Deus, o salmista vai dizer que a palavra é a verdade, por isso que o teu servo a amo, amém, graças a Deus. Bom, fica na paz, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e consolações do Espírito Santo, seja com todos aqueles que aguardam a volta do nosso Mestre, não só hoje, mas por toda a eternidade, fica na paz, até amanhã, não deixe de deixar um comentário que eu vou responder a todo mundo, seja aqui online ou seja depois gravado vou estar respondendo todos as é, todos os comentários também, então não deixe de comentar, Interage com a gente, em nome de Jesus, fica na paz e até amanhã, em nome de Jesus, fica na paz